Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos começar aqui mais uma roda de conversa de inscrever ao vivo. Estamos em lockdown em Campinas. Não, não estamos em lockdown, estamos em quarentena. É que o tema da nossa roda hoje fica o lockdown. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui. É, mas estamos em quarentena, então isolados, é, cada um da sua casa. Por isso estamos sem máscara, mas nós apoiamos todas as medidas sanitárias possíveis para que a gente possa é, contribuir para não sobrecarregar os profissionais da saúde, né, e que a gente possa no futuro voltar a transmitir as nossas rodas presencialmente, né, e como a gente fazia antes, e era muito legal o calor humano das pessoas, a possibilidade de participar presencialmente, porque tinha participação online, é, através do nosso chat, com perguntas, com comentários, mas a gente recebia pessoas também no nosso estúdio, vamos dizer assim, que era o, o nosso CCD, né? Então, que em breve a gente possa voltar a fazer presencialmente, nossa roda hoje trata desse tema. Bom, antes de, de apresentar meu convidado e anunciar o nosso tema de hoje, eu vou aproveitar aqui para dar alguns informes, estou vendo que tem um pessoal entrando, é os cursos do CCV é, já começaram, os cursos de 2021, vou falar um pouquinho sobre isso, e vou também pedir contribuição, obviamente, né? O CCV continua é, tendo que pagar suas contas, e a gente faz isso através da contribuição militante das pessoas que contribuem, colaboram com o CCV. Então, você pode, é, é, através de um PIX, ou através de um depósito, um DOC ou um TED, você pode contribuir com a gente. A Paulinha vai colocar aí nos comentários o número da nossa conta para fazer DOC ou TED, e também o PIX. O PIX é o nosso CNPJ, né? Só digitar lá o número do CNPJ e fazer o PIX direto, sem burocracia, super fácil de fazer. Qualquer contribuição é bem-vinda. Tem algumas pessoas que programam para contribuir todos os meses, é, tem gente que contribui quando pode, fica a teu critério, você ajuda como puder, qualquer ajuda é bem... Estou tá? vendo que o pessoal está entrando aqui, a Marta está <risos> sempre por aqui, boa noite, Patrícia Ferreira, boa noite, pessoal que está chegando, comenta aí se o som está bom, se a imagem está boa, tá? Importante para a gente. É, então, vou falar um pouquinho aqui sobre os cursos, esse ano tem três cursos já engatilhados para acontecer no CCV. O primeiro deles é o de História da África, já tivemos duas aulas, vai ter a terceira agora, e tivemos aula com Vitor Victor Queiroz e com Felipe Lamy. É, a próxima aula, se o meu navegador me ajudar aqui e abrir rapidamente, a próxima aula agora é dia 27 do 3, Mercantilismo, a escravização africana e o tráfico transatlântico, com Leandro Eliel. É, a partir das 9 horas, quem quiser participar, quem, se você quiser fazer matrícula no curso de História da África, a gente passa o link com as duas aulas que já aconteceram para você assistir, e depois você passa a assistir as próximas aulas ao vivo. Tem gente perguntando se pode fazer matrícula agora. Pode. Entra no site, nosso site é o ccv.org.br, entra no site, faz a matrícula, tem lá uma taxinha, se você não tiver dinheiro para pagar a taxa, não deixe de fazer o curso por causa disso, entre em contato com a gente que dá para negociar, tá? Uhum. É, tá o, o link que a Paula acabou de postar, mas se você tiver, puder pagar a taxa, é importante os professores não ganham nada, a gente não tem lucro com os cursos mas a sua contribuição ajuda a pagar aluguel, conta de luz, internet e tudo mais, tá? tá aí o site que a Paulinha postou também obrigado Paula pelo apoio técnico de sempre mais uma terça-feira, todas as terças, 19 horas, roda de conversa do CCV. Tá? O, os cursos é, que, que vão começar, além do História da África, que já começou, mas que você pode participar, nós temos um curso de Literatura Palestina, previsto para. Esse é o próximo, né? Está previsto para o mês que vem. É, aulas dia 7, 14, 28 de abril e depois dia 5 de maio, tá? É um curso sobre literatura palestina. Eu estou matriculado nesse curso, vai ser muito legal. E tem também o curso de relações étnico-raciais e memória que começa lá em maio, que a gente vai falar mais dele no futuro, tá? Inclusive, a Anselma ficou de comentar sobre os cursos. Se ela, por acaso, tiver... É, por, a, por aí, dá um alô e eu mando o link, Anselma, depois que a gente fechar a roda com, com o Roberto, a gente, você pode entrar ao vivo para falar sobre os cursos, apesar que a gente vai ter ainda algumas terças-feiras para falar sobre os cursos. Então, esses três cursos estão, estão com matrículas abertas, História da África, Literatura Palestina, Relações Étnico-Raciais e Memória, é só entrar no site, ccv.org.br. Acho que o Roberto caiu, mas não tem problema. Vamos aguardar um pouquinho que ele já entra de volta. É, então, esses três cursos que eu falei, são os cursos de 2021 que estão para começar. O de História da África já começou. Você pode fazer todos esses cursos, inclusive de História da África. E você será muito bem-vindo muito bem-vinda. Lembrando que os cursos, como são virtuais em função da pandemia... Tem gente do Brasil todo, no curso de História da África, tem gente do Nordeste, do Norte, tem gente do Sul, né de vários estados diferentes. Então, vai ser um processo muito rico, muito interessante. E os professores também, né tem gente até de fora do Brasil. Bom, porque essa, essa coisa do virtual é ruim, porque a gente prefere o presencial, não o calor humano, mas enquanto a gente não pode fazer presencial, a gente faz virtual, e a vantagem do virtual é essa, né, poder contar com a participação de pessoas que não necessariamente estão aqui em Campinas, onde é a sede do Centro Cultural Esperança Vermelha. Boa noite, Wanda Conte, está nos acompanhando. Abraços socialistas, muita Esperança Vermelha. Obrigado, Wanda. Peço para todos e para todas que ajudem a compartilhar esta live, para que ela chegue no maior número de pessoas possível. Hoje é um dia especial para nós, um dia... Acabou de acontecer uma votação no, na segunda turma, né, do STF. Eu nem tive tempo de ler a notícia porque na hora que começou o burburinho nas redes sociais, eu estava ainda é, eu, eu estava nos preparativos aqui quando começou o burburinho. Então nem nem tem informação precisa para dar. Mas pelo que eu acompanhei nas redes sociais aí, acho que todo mundo está sabendo. O Moro foi declarado como, como suspeito. Né? Então, é a confirmação da, daquela decisão é, é, do Fachin. E, por, e, na verdade, aquela tentativa de manobra para livrar a cara dele não, não funcionou. É né? isso que aconteceu hoje. Mas, enfim, a gente no futuro vamos pautar esse tema aí também, que é um tema importante, da suspeição do Moro, a gente já falou sobre isso lá atrás e dizendo com o Sérgio Albergaria aqui com a gente explicando que ele tinha que ser declarado suspeito, agora que ele foi declarado suspeito, nós podemos conversar sobre o futuro né? como vai ser daqui para frente, quais são as implicações né? assim que possível convidaremos o Sérgio Albergaria para estar aqui com a gente bom, estou vendo aí que o Roberto voltou teve uma pequena queda mas está de volta aqui com a gente, então vamos lá. É, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá bom? A gente vai lendo aos pouquinhos aí o pessoal que está se manifestando no, na caixa de comentários, ajudem a compartilhar essa live para chegar mais, para mais gente, e a gente vai começando por aqui. O tema de hoje é uma interrogação, né? É hora do lockdown? Essa é a pergunta. Lockdown é uma palavra gringa que passou a fazer parte agora do nosso vocabulário, né? Porque, enfim, a, a circunstância, há dois anos atrás, a gente não sabia nem mexer nesses, nesses programas de transmissão, de streaming, que a gente mexe hoje com, com desenvoltura, né? E, mas tem algumas palavras também que foram incorporadas no nosso calendário. nosso convidado de hoje vai falar um pouco sobre o que é o lockdown conceitualmente, que pelo que eu vi, só uma cidade no Brasil fez, né? O Roberto pode falar melhor sobre isso. E é, sobre a necessidade de, de lockdown no Brasil, tá? O Roberto é um sanitarista, pediatra e é coordenador da Secretaria do Conselho Municipal de Saúde. Então, obrigado, Roberto. É, já esteve aqui com a gente várias vezes, já é da casa, né? A gente agradece pela pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, e fique à vontade para usar a palavra. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos e todas, boa noite, Adriano. De fato, assim com muito prazer que estou aqui novamente no Centro Cultural, a Esperança Vermelha. E é, aí, eu estou cada vez mais convicto que a única saída é vermelha. Acho que a pandemia deixou isso ainda mais, mais claro. Então, não tem muita dúvida desse respeito não. Mas vamos lá. Como você já me apresentou, sou Roberto Mar, sou médico pediatra, sanitarista, trabalhador da Secretaria de Saúde de Campinas há 36 anos e atualmente coordenador da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, o que me dá muita honra. Gosto bastante de ser esse de exercer esse cargo. Hoje, exatamente hoje, faz um ano que começou o isolamento social em Campinas. Faz um pouco mais de um ano de início da pandemia, o primeiro caso foi diagnosticado em 26 de fevereiro em São Paulo, aqui em Campinas, o primeiro caso foi diagnosticado em 13 de março, então, um pouquinho mais de um ano, mas a, a, o isolamento faz um ano. Então, é bom lembrar, eu gosto sempre de lembrar isso, que a pandemia começou pelos mais ricos, os que podiam viajar é, nas grandes cidades, e como sempre acontece viajou para os lugares mais pobres das grandes cidades e começou a matar aqueles que mais sempre morrem, os pobres e mais vulneráveis, tá certo? Mas, um ano depois, nós podemos afirmar que atravessamos o nosso pior momento e que não há ainda um fim do poço à vista. Segundo vários pesquisadores, antes que a situação melhore, ela ainda vai piorar o número de mortes segue num patamar alto, crescente, batemos os recordes quase todos os dias, já são quase dois meses com marcas acima de mil mortes por dia, e pelo menos uma semana com marca de mais de duas mil mortes por dia. O pico anterior da doença tinha sido em julho de 2020, com mil mortes por dia, então, estamos com o dobro do pico. É, no total, mais de um milhão de pessoas, 5% da população brasileira, já tiveram diagnóstico de infecção pelo vírus. Um número que deve ser ainda bem maior, porque sempre foi dito que há uma grande subnotificação pela falta de teste. O número diário de casos continua subindo, nós estamos com a média diária de mais de 70 mil casos por dia, o pico anterior também de casos foi em julho, com 45 mil casos, então praticamente dobramos o pior momento da pandemia do ano passado, ou seja em oito meses dobramos o número de casos. E lembrando, esse número deve ser bem maior ainda, porque a testagem tem sido baixa. Pode ser o dobro do, do registrado. O SUS, além de tudo isso, enfrenta o seu pior momento desde o início da pandemia. Segundo o balanço aí da Fiocruz, as taxas de ocupação de UTIs no sistema público batem recordes, recordes e mais recordes. Já tem mais de 18 capitais com quase 100% de ocupação dos seus total de leitos de UTI. É o caso de São Paulo, Estado inteiro, é o caso de Campinas. E a vacina vai caminhando a passos muito lentos. Até sexta-feira, só 12 milhões de pessoas no Brasil tinham recebido uma dose de vacina, 5,8% da população, aproximadamente. E só 2%, que é o que interessa, receberam as duas doses. É possível que esse ritmo de vacinação aumente, os prefeitos estão indo atrás, os governadores estão indo atrás, apesar das atitudes do presidente, é possível que esse ritmo aumente. Mas mesmo assim, até o final do ano, é pouco provável que tenhamos 50% da população brasileira vacinada, o que é o necessário é um mínimo que os especialistas têm colocado para se alcançar um padrão de imunidade, para voltarmos a ter uma certa tranquilidade e dizer que a gente pode voltar à situação mais próximo do normal. Isso é a situação no Brasil. E como é que está a situação em São Paulo e a situação em Campinas? O quadro é muito semelhante, tanto em São Paulo, Estado, capital, como em Campinas. Também em São Paulo, a média móvel de casos Caiu em julho, aumentou e está aumentando cada vez mais, hoje bateu um recorde, já ultrapassamos os piores números alcançados lá na primeira fase, lá para julho, agosto, tanto em número de casos quanto em número de óbitos. A vacinação em São Paulo está um pouco melhor que a média do Brasil. Em São Paulo, o estado, já são aproximadamente 8% da população vacinada com a primeira dose 2,6% com a segunda dose. Um pouquinho melhor, então. Campinas, um pouco melhor ainda do que o estado de São Paulo. Vamos pôr um pouco de foco agora em Campinas. É, em Campinas, já são 77.355 mil casos ontem, 2.154 mortes. Começamos o ano de 2021 com a média de 230 casos, 30, 230 casos por dia. Agora, a média está em 370 casos, quer dizer, em dois me meses, nós aumentamos 150 casos a mais por dia. E os números de, são, de Campinas, na média, são piores que do Brasil e do Estado, quando a gente faz a comparação por 100 mil habitantes. A gente vê uns números pequenos aqui, então, opa, estamos melhor do que... Não estamos, na, na, nós estamos pior. E os óbitos, então, é uma desgraça. Nós começamos o início do ano com três óbitos em média por dia. Estamos batendo em 19 óbitos em média por dia. Com 100% dos leitos de, de UTI ocupado, 100%, ou muito perto disso, é, o número de leitos de ocupação de UTI varia um pouco. O, o prefeito e a secretaria têm conseguido fazer isso, corre atrás dos leitos, abre mais leitos, eu saio dos 100%. Só que é é enxugar gelo, quer dizer, essa corrida de abrir leito contra o número de internações que tem todos os dias, o número de internações ganha sempre. Então, estamos sempre correndo atrás do, do, do prejuízo, é o cachorro correndo atrás do, do rabo, tá certo? Estamos com a vacinação baixa, em torno de 10% da, da cidade também. Parece, nós perguntamos à Secretaria de Saúde, ela está investigando, mas até agora não nos respondeu, que já tem a, a variante de Manaus circulando aqui, é uma variante muito mais agressiva em número de, de, de casos, pega pessoas mais jovens, inclusive com óbitos de pessoas mais jovens, e nós não sabemos ainda se está circulando aqui. Então, nós temos esse quadro, tá certo? Uma vacinação ainda baixa, embora melhor do que o Estado, 117 mil pessoas vacinadas, é, 41 mil com a segunda vacinação, dá 10% da população com a primeira dose, 3,5% com a segunda dose, um ritmo que também, se continuar assim, ou mesmo melhorando o ritmo, talvez a gente chegue a 50% da população vacinada até o final do ano, que é insuficiente para conter a pandemia. Então, nós é, precisamos conter a pandemia sem contar muito com a vacina, pelo menos por enquanto. De tal maneira que, se não fizermos nada agora, até atingir um nível de vacinação adequado, muitas mortes vão acontecer. E queria lembrar também que as consequências da pandemia não é só no campo da saúde, não. Tem um, uma consequência no campo da economia, no campo da, de um processo de piora da vida das pessoas nesse campo, no campo financeiro, que já vinha antes da pandemia. O Brasil já estava mal do ponto de vista financeiro, já em, em janeiro. Assim, a pandemia aumentou a miséria, e aumentou a miséria de quem já estava na miséria, dos mais pobres, daqueles que vivem nas periferias da cidade. Segundo alguns cálculos que eu ouvi da Fundação Getúlio Varga, 25%, 25 e 30% da população, neste ano, entraram abaixo da linha de pobreza, é, pobreza, e 15%, mais ou menos, pobreza extrema. É o pior número desde 1976, quando começou a série histórica de de pobreza, de miséria extrema, etc., Tá certo? Então, esse é o, é o quadro da pandemia, um, um quadro sanitário que é o pior que nós já vivemos até hoje e um quadro econômico é, que atinge as pessoas mais pobres, e as pessoas mais, mais vulneráveis, tá certo? E por que, que estamos assim? Eu tenho insistido assim, não é uma obra da natureza. Óbvio que tem a natureza interferindo aí com o vírus, mas é principalmente. Nós temos três explicações, eu diria, para estarmos assim. A primeira é o negacionismo liderado pelo presidente da república, todo mundo sabe disso, mas não só. Isso é bem deixar claro. Tem muitos governadores, muitos prefeitos que vão na mesma, na mesma toada. Tá certo? E o negacionismo dele é um negacionismo científico que vai. Negar, então, com isso a pandemia, a sua gravidade, as suas consequências e, portanto, negar o que tem que ser feito. Então, eu digo que nós tivemos o azar de ter duas pragas ao mesmo tempo. O vírus e um presidente absolutamente incapaz de lidar com a realidade. Então, em vez de, de liderar o Brasil, de ter um Ministério de Saúde que seja capaz de coordenar o processo no, no, no Brasil, faz exatamente o... o o contrário que deveria ser, ser feito. Então, sai sem máscara, fala contra o isolamento social, põe em dúvida a eficácia da, das máscaras, desestimulou a, a vacinação, uma estupidez atrás da outra, tá certo? Não esteve sozinho, eu vou reafirmar, muitos prefeitos e governadores estão junto, e, <risos> eu tinha tava comentando isso com o Adriano, me surpreende, ou oh, surpreende mais ou menos, porque a nossa população também... É, é, tem uma parte da grande população que é assim, que ainda tenha o apoio de um terço da população brasileira. Mas voltemos ao, ao tema. É, associado a esse negacionismo, tem outra coisa que me choca, é a naturalização das mortes. Então, você tem o negacionismo, mas a naturalização das mortes. Gente, são mil mortes por dia atualmente, duas mil, não é, são mil, duas mil mortes por dia. Quando rompeu a barragem de Brumadinho, foram 270 pessoas que morreram no mesmo dia. Em 2011, no Rio de Janeiro, desabamento de terra, deslizamento de terra, 1.200 pessoas morreram no mesmo dia. Todo mundo ficou chocado. Virou trop-trend, é, trop que se chama trop-trend lá no, no Facebook. No, assim, hoje, mil pessoas por dia. Sete boings lotados caindo todos os dias no Brasil, e isso causa indignação para algumas pessoas, mas numa proporção muito menor do que se era de se esperar. Então, essa é uma segunda explicação. A terceira técnica é que nem o governo federal, nem os estaduais, com exceções, lógico que sempre tem exceções, e os municipais também, com muitas exceções, fizeram o que deviam, que era muito teste para isolar os suspeitos, os seus contactantes, e isso foi feito... Os países que tiveram maior sucesso fizeram isso a, a náusea, exaustivamente. Nunca estimularam de verdade o isolamento social, sempre ficaram nesse falso dilema, salva a vida ou salva a economia? É, o isolamento em São Paulo, em Campinas, nunca ultrapassou 55%, que é o isolamento dos domingos, mesmo antes da pandemia. E foi nos domingos que nós conseguimos atingir 50%, 55%, quando deveríamos buscar 70% de isolamento social. Então, sempre ficou abaixo dessa, desse potencial. A, a atenção primária nunca fez o que devia. Fez muito, mas fez menos do que devia. Precisava de mais gente na atenção primária, o Conselho recomendou isso várias vezes, e não aconteceu. Para botar os agentes comunitários e as equipes de saúde da família mais próximos das comunidades. As aglomerações, não foi porque as pessoas são maldosas, tem muita gente maldosa, sem dúvida, mas foi principalmente porque passou-se um recado que a pandemia tinha acabado. É, essas várias mensais sobre luminárias, abre shopping, fecha shopping, abre igreja, abre bares, abre, me chama isso, é, negócio de fazer ginástica, faz lockdown, depois que o sol se põe como se o vírus fosse vampiro e só saísse à noite. Então, essas mensagens subliminares, é mais ou menos assim, olha, essa pandemia acabou, pode aglomerar, pode ir para a rua, que está tudo feio. E aí nós chegamos no momento de descontrole total da pandemia. 100% de leite lotado, 2 mil mortes por dia no Brasil, 20 mortes por dia em Campinas, tá certo? Isso é descontrole. 100% de leite tá aí, gente esperando nas filas, A último dado que eu vi eram 164 pessoas aqui em Campinas esperando por um, um leito. Tudo isso porque prefeitos, governadores e o presidente é mais preocupado em não se descontrariar a classe empresarial, os cientistas, etc., tá certo? É, preferiu ficar fazendo essas manobras de faz de conta que tem isolamento social, etc., essas mensagens sobre iluminar que eu tenho dito. De tal maneira, não sou eu que estou dizendo, estou dizendo também, mas eu estou, se diz, é, sustentado em vários estudos que eu tenho visto, em várias leituras que eu tenho é, feito, em jornal, em trabalho científico, que nós chegamos no momento que a única saída para aliviar o sistema de saúde é o lockdown. O que, que é isso? O lockdown é a paralisação quase total, 90%, 95% das atividades dentro da cidade. Seria, de fato, manter apenas e tão somente as, as atividades absolutamente essenciais. Praticamente, alimentação e sistema de, de saúde. Isso, todo o resto seria fechado e as pessoas proibidas de circular pela cidade a não ser que fosse para ir para o serviço de saúde ou para trabalhar em serviço de saúde para comprar remédio e comprar alimentos. Seria as exceções, seriam as exceções para que as pessoas pudessem circular. De um modo geral, quem faz isso tira os ônibus de circulação, tá certo? porque se eu tenho um ônibus, e isso tem sido... Um, é, de fato, não é fácil tirar ônibus de circulação, e isso tem sido o discurso do prefeito de Campinas para não decretar o lockdown aqui em Campinas. Só um... O um, um, um, Adriano tinha dito que só uma cidade fez, na verdade, não foi, foram mais que uma. Eu, eu sei de pelo menos cinco ou seis cidades que já fizeram lockdown aqui em, Camp aqui em Campinas. Aqui no Brasil, com sucesso. A mais famosa para a gente tem sido Araraquara, porque está aqui no estado de São Paulo, e foi, acho que a primeira, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, e com muito sucesso. Mas, além de Araraquara, eu me lembro de Belém, de Curitiba, a Nanideua, que chama, é, mais umas três, umas quatro ou cinco. É, no total, umas cinco cidades, pelo menos, que eu saiba, fez lockdown aqui no Brasil. Todas elas com relativo sucesso. E eu quero chamar a atenção desse relativo sucesso, porque de fato o lockdown não acaba com a pandemia. Tá certo? Eu tenho muito medo de pass passar falsa esperança, ou é, de passar o um recado inadequadamente, porque digamos que eu faça lockdown diminuiu a pandemia, que é o que nós esperamos dele. Mas não acaba, está vindo? Não adiantou nada, fechou a cidade uma semana, 14 dias, sei lá quantos dias, é, estragou a economia e as pessoas continuam internando e morrendo. Verdade, as pessoas não vão, infelizmente, parar de morrer, mas o que nós queremos, resultado esperado do lockdown, não é acabar com a pandemia, mas é, de novo, aquela famosa coisa do achatar a curva e reduzir as filas de espera para a UTI reduzir o número de internações, reduzir o número de mortes por um tempo considerável até que nós tenhamos vacinação adequada, até que o sistema de saúde se recupere, até que se possa tomar outras atitudes. E quando se faz lockdown, você vai abrindo lento e gradualmente, seguindo vários indicadores, para ver o momento de abrir. tá certo? Então é isso que se espera de um lockdown. Quanto tempo? O ciclo da doença do coronavírus é em torno de 14 dias. Então, o um lockdown deveria, no mínimo, respeitar esse ciclo de 14 dias, alguns falam em um mês, 28 dias, etc. Mas eu diria que é muito difícil nas condições do Brasil fazer um lockdown superior a isso. Porque eu tenho que tirar as pessoas da rua, mas as pessoas não podem passar fome. Então, além de tirar as pessoas da rua, eu tenho que garantir alimentação, garantir o isolamento adequado, garantir uma série de condições, particularmente para os mais pobres, esses milhões, 15 milhões de extrema miséria que nós temos hoje no país, e aqui os miseráveis de Campinas, para que não morram de fome, não morra do vírus, morrem de fome. Então, não é só fechar a cidade e deixar os povos, portanto, não é fácil. Eu diria, eu acho, não sei, precisava ver os economistas, os outros técnicos, que muito dificilmente nós teríamos condições de fazer um lockdown maior que 14 dias. De qualquer modo, pegando o um exemplo das cidades que eu vi, é... A Araraquara, por exemplo, pegar Araraquara, que é um caso de sucesso. Eles fizeram primeiro três dias apenas e tão somente, três dias não resolveu, eles ampliaram mais três, e no total o lockdown de Araraquara foram seis dias. Com seis dias, eles conseguiram reduzir a morte, conseguiram reduzir as internações, e estão aí man é, manuseando a, a pandemia com melhores condições que estavam antes do lockdown. É, talvez seis dias seja pouco, temos que fazer mais, mas no mínimo, esse período de uma semana teria que ser experimentado e pegar os indicadores para ver se está na hora de abrir ou não. Eu quero fazer um comentário a respeito dos ônibus, que tem sido... Eu vi uma live do Dário, faz dias que eu não vejo ele falando na televisão, não sei se tem ido, isso foi antes da sexta-feira, quando ele teria uma conversa com os prefeitos da região para decidir se faria ou não faria o lockdown não só em Campinas, mas na região inteira. E ele, ele se apegou muito à questão dos ônibus, do transporte coletivo, e trouxe duas, dois problemas do transporte coletivo. O primeiro deles seria como é, fazer com que 25 mil, 30 mil profissionais, profissionais de saúde que tem Campinas chegassem nos seus locais de trabalho. Eu responderia, isso, a não ser que eu seja, se diz, não esteja enxergando direito, isso me parece fácil de resolver. Basta dar crachá para as pessoas. Todos os hospitais sabem dos seus profissionais, quais se não sabe é fácil de saber, em uma hora eu fico sabendo, quais seus profissionais que têm carro, quais que não têm, quais linhas pegam, se tem condições de fazer carona solidária, transporte solidário, carona, é, e assim por diante. Agora, de qualquer modo, eu dou um crachá, resumindo muito, simplificando, eu dou um crachá para cada profissional de saúde, mantenham, por exemplo, Belém, Curitiba, não suspendeu o transporte coletivo, só proibiu as pessoas de usarem, de reduzir o número de linhas, mantiveram as linhas só que passavam nos serviços de saúde, mapearam onde as pessoas moravam, como é que fazia para chegar, manteve, em resumo, uma parte grande do transporte coletivo, mas, em vez de reduzir o transporte coletivo, reduziu por as pessoas que tomavam ônibus, como crachá, só entrava no ônibus quem tivesse autorizado através de crachá para ir trabalhar. Mas tem aquele que vai no serviço médico. Tem que ter uma certa confiança que algumas pessoas vai pegar o ônibus para ir no serviço médico, para ir na farmácia, etc. E que não vai ter crachá. Tá? Se começar a ser abusivo, vai ter que rever, tá certo? E acreditar nas pessoas, tá? Eu tô pegando o ônibus que eu preciso. Na volta tem que trazer uma receita. Se foi no serviço médico, alguma coisa, um comprovante que teve no médico. Então isso vai reduzindo a se é a tentativa de golpe de pessoas que querem andar. Mas mais importante que isso, então tem que ter fiscalização, claro, fiscalização. A fiscalização, no meu ponto de vista, não é para prender as pessoas, não é sequer para ficar dando multa, embora possa também dar a multa, tá certo? Mas é para intimidar as pessoas, as pessoas têm que de saber que tem fiscalização, com uma parada, perguntar o que estão fazendo na rua, etc. E mais importante que tudo isso, muita comunicação, eu acredito, nós temos 30% das pessoas que acompanham o Bolsonaro. Esses 30% não tem comunicação que dê jeito, não tem. Não tem comunicação que dê jeito, eles estão lá de propósito, estão lá para mostrar que o Bolsonaro é um sábio, um mito, tem razão. Então, esses nós não vamos atingir mas atinge com a fiscalização. Mas tem 70% das pessoas, a pesquisa da data falha, data falha, data falha é um ato falho, porque de vez em quando a Folha, que eu gosto muito de passagem, mas não tem que admitir, uma data falha, muitas vezes, essa última pesquisa do Lula, me parece que é isso, mas voltemos ao tema, mostrou que a população está, se diz solidária, acredita no isolamento social em torno disso. Então, uma boa comunicação de massa evitaria que as pessoas fossem tentar pegar ônibus para ir para não ser aonde. Se o comércio está fechado, se está tudo fechado, para que, que as pessoas vão pegar ônibus? Para ir de onde para onde? Então, eu não, não me convenci que esse argumento é, é razoável, nem sequer razoável, não me convenci mesmo. Talvez esteja velho, os neurônio já não esteja funcionando. De qualquer modo, cinco cidades fizeram. Não custa nada o prefeito, e o prefeito tem contato com outro prefeito, investigar nessas cidades como é que resolveram o problema. O de Curitiba eu vi na imprensa, assim, como é que teve o ônibus exigiu o crachá da, das pessoas. Então, para fechar, acho que eu falei demais, passei dos 15 ou 20 minutos que eu tinha me proposto, não me parece ser este um grande problema. Acho que é necessário fazer o lockdown, se não fizermos, a situação vai piorar muito, muito. Eu não estou querendo ser alarmista. Eu me lembro que uma vez o Jonas chamou o Petorinho de, de anunciante do caos, qualquer coisa assim. Não estou querendo ser isso, tá certo? Mas estou querendo dizer o seguinte: hoje as pessoas ficarem doentes de Covid e precisarem de internação é quase, quase um atestado de óbito. Tá certo? De um modo geral, de cada três pessoas que são intubadas, duas morrem, no Brasil como todo. Campinas tem um padrão um pouco melhor, porque tem um sistema de saúde mais forte, etc. Mas o padrão do Brasil é esse, de cada três, duas morrem. E as pessoas vão morrer antes de ser internada. Campinas tem 160 pessoas, tinha pelo menos, esperando por um leito de internação. Então, lockdown, se não tiver, é, Florianópolis fez um... Como ele chama lá de genocidômetro, para comparar o prefeito de. de os resultados da, da, da cidade de Florianópolis com o resultado do Brasil. Se estiver pior, é mais genocida do que o, o presidente. Se é melhor, é menos genocida. Talvez Campinas precise de um genocidômetro também, para que a gente possa comparar a situação de Campinas com a média do Brasil. E eu afirmo que a situação de Campinas não é melhor do que a média do Brasil. Hoje é pior do que a média do Brasil e da média do Estado de São Paulo. Desculpa, melhor que a média do, pior que a média do Brasil? Não, pior do que a média do Estado de São Paulo, que não é nada boa. Em Gerais, é isso. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Legal, Roberto. Na verdade, a gente é que agradece a sua presença aqui, mais uma vez, é importantíssima, para que a gente possa levar essa informação para as pessoas, conscientizar o maior número de, de pessoas. E Geralmente, quem assiste a nossa roda aqui já é militante, né? Mas, Não está é, entre os 30% que segue é, o Bolsonaro, com certeza. Com certeza. Mas é muito importante o papel que a gente cumpre aqui porque a gente dá os elementos para essa galera fazer o debate, né? E isso é muito, muito importante. São multiplicadores, né? Então, queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, a Marta Oliveira Jungmann, que está sempre com a gente aqui, a Patrícia Ferreira e a Paula, que está fazendo a parte técnica e, e nos ajudando, a Wanda Conte, Anselma Salles, Ronaldo Hipólito Soares, Guida Calisto, Moisés Messias Lima, a Soraya Zanfurlin, a Soraya, inclusive, comentou aqui, dizendo que... É, é, o ...de profeta do caos. Né? Isso. E... e a Guida tirou um sarro aqui que... É, data falha sintomático <risos> essa história do profeta do caos na hora que o Pedro falou isso quando o Jonas o chamou de profeta do caos nós tínhamos, não lembro agora do número exato, mas eram poucos casos e poucas mortes em Campinas, um, dois meses depois, a previsão que o Pedro tinha feito aconteceu ele não foi profeta do caos ele anunciou um caos que o prefeito Jonas vinha produzindo foi isso que aconteceu. Então ele não foi o profeta. Ele... É, foi o profeta que anuncia, segundo a igreja, isso, né, profeta? Mas ele não produziu, é bom deixar claro isso. Ele só anunciou. Quem produziu foi o Jonas Donizete Exatamente. Muito bom. Vou ler algumas perguntas aqui antes de passar a palavra de volta para você. É... A Banda Conte mandando abraços. É... Ronaldo Hipólito, também cumprimentando pela roda. Aqui uma pergunta da Guida. A Guida tá, escreveu aqui o seguinte, nossa, mas já faz mais de um mês que a coordenadora do Devisa disse que tem 13 amostras em pesquisa para saber se temos a variante de Manaus aqui. Essa resposta está demorando, hein? Comentário da Guida. Depois, na sequência, ela deixa também um outro comentário aqui, né? Foi publicado hoje que a Associação Médica Brasileira defende o isolamento social e pedem um o banimento do uso de cloroquina. Aqui você atribui esta nova posição. Depois tem uma pergunta da Wanda aqui também. A Wanda está dizendo que ao invés de lutar por melhores condições de transporte e auxílio emergencial suficiente, os trabalhadores saem às ruas para dizer que queremos trabalhar. Entrando na chantagem cruel do governo assassino. Aqui você atribui isso? É... Vamos responder essas aí, quando eu não estou anotando, antes que eu esqueça quais foram as perguntas. Bom, vamos lá. Pode ser. Pode ser. É, vou começar lá pela Guida. Primeiro um abração para Guida. Prazer grande, grande, grande tê-la aqui, tá certo? É... Principalmente para saber que ela está. Espero que totalmente recuperada. Passou por uma fase difícil, tá certo? É, mas me parece que está recuperado. Se não tiver, estou torcendo pela recuperação total dela, porque é muito importante para a gente. Guido, eu queria comentar o seguinte: na verdade, a Secretaria de Saúde tem sido muito. cuida muito mal do controle social tudo que a gente pergunta vem com respostas muito evasivas, muito evasivas, ou não respondem. É isso que acontece. Em relação a essas perguntas que nós fizemos, nós fizemos várias perguntas sobre a vacina, semelhante à que vocês também, você também fez, desde cobertura vacinal por faixa etária, etc., ou se, é, quantas pessoas estão na fila de espera por leitos, quantos leitos, qual a taxa de ocupação, etc. ele não respondeu nenhuma. Nós obtivemos a resposta por uma das técnicas dele, a Érica, que respondeu na reunião do Conselho. Essa resposta do número do, da variante de... Como ele não quer responder nenhuma, não respondeu essa também. Naquele momento que, que a Érica respondeu, ainda não tinha essa resposta, segundo ela. Está na hora de a gente voltar a insistir. E tem duas perguntas que me parecem as mais importantes nesse momento a respeito da vacina. A primeira é que... Qual é, Qual a cobertura por faixa etária? A minha preocupação com a centralização dos postos, apesar da Secretaria achar que é um sucesso, eu continuo achando que não é um sucesso a centralização. Não é um sucesso, não é uma boa coisa. Eu acho que não dá para medir é, sucesso versus centralização. Centralização, do meu ponto de vista, atrapalha um monte de coisa. E uma das coisas que pode atrapalhar bastante é alcançar uma boa cobertura vacinal quando chegar nas faixas etárias abaixo dos 60 anos. Então, essa é uma avaliação, um monitoramento que a gente tem que fazer. Qual é a a cobertura vacinal nessas faixas etárias. Por quê? Porque são pessoas que trabalham, tem que se deslocar para ir vacinar, tem o um negacionismo em relação à vacina, então se ficar difícil, ah, eu já não acredito muito na vacina, Tá tão difícil, por que, que eu vou me vacinar? Difícil porque eu tenho que agendar, difícil que eu tenho que se deslocar daqui para não sei aonde, na ignorar do meu trabalho, então eu tenho muita preocupação com a possibilidade de cobertura, além de fazer as pessoas circularem, desumanamente, desnecessariamente do meu ponto de vista. Então essa é uma preocupação que a gente tem. E voltar a perguntar se de fato foi detectado o, a, a variante de Manaus aqui em Campinas. Hoje já nem me preocupa mais, porque assim, as evidências são tão grandes que nós é, estamos num descalabro, que tanto faz se é com a, a variante de Manaus ou com qualquer outra variante. O fato é que nós perdemos o controle... É, da, vacinação, da vacinação, controle da pandemia em Campinas, como perdeu em todo o, o Brasil. Essa coisa das pessoas, que a Wanda comentou, das pessoas que estão ainda se aglomerando e circulando e não sei o quê. Eu, eu, a impressão que eu tenho, na, na medicina a gente usa muito a expressão que é culpabilizar a vítima. Isso apareceu muito na época da AIDS, que as pessoas adquiriam AIDS, estavam perto de morrer, e ainda eram culpados, porque fizeram sexo sem proteção e não sei o quê, não sei o quê. A impressão que eu tenho em relação às pessoas, que, não, a maior, não a todo mundo, mas uma boa parte delas que sai e vai, e vai, como se diz, para aglomerações, etc., festas e encontros familiares, é isso, é assim, as pessoas precisam ser convencidas, não é fácil ficar em casa particularmente a população mais pobre, que mora na casa que cabe uma pessoa, duas, e tem cinco, seis, que se aglomera nos ônibus todos os dias para ir trabalhar. Então, a mensagem que os governantes passaram até agora é que, olha, esse negócio de isolamento social, ó, é mais ou menos, viu? usa máscara, passa álcool na mão, bebe uma, uma cachaçinha também, que mata o vírus que está dentro do estômago, etc., estou brincando, mas assim, é, é, é a mensagem que passa é essa. Passa essa. Por exemplo, olha, quando eu digo, não se aglomerem das, acho que foi das 11 da noite às 5 da manhã, isso é balela. É como se falasse para as pessoas, tá, não aglomera nesse horário, mas aglomera durante o dia. Não tem, eu não consegui enxergar nenhuma lógica nessa mensagem. O que ficou subliminarmente para mim foi, ó, negócio de aglomeração é bobeira, pode aglomerar. Quando fala o Dória que pode abrir os templos religiosos, gente, é local de aglomeração. As pessoas se abraçam, ainda que proíba, mas sempre tem escape. Então, a impressão que eu tenho é que tem muita gente que se aglomera por falta de uma boa consciência sanitária, mas tem muita gente que se aglomera porque não houve a conscientização sanitária necessária para os problemas que estamos enfrentando quer dizer, o presidente passa o tempo inteiro esse recado maluco e alguns prefeitos e governadores não na mesma toada ao fazer coisas desnecessárias, por exemplo, uma coisa assim que eu achei de uma extrema burrice, o prefeito de São Paulo que o prefeito queria fazer, acabou voltando atrás, rodízio de automóveis sem fechar a, o comércio, sem fechar o, a necessidade de trabalhar ora, se eu tiro os automóveis da rua como é que as pessoas vão trabalhar? não é de bicicleta, não é a pé são nos ônibus e fiz isso associado à retirada de, de, a redução da, da frota então menos frota, menos carro o carro infelizmente é um mecanismo de proteção das pessoas, eu estou sozinho no meu carro, não estou me contaminando então quando eu tiro os carros da rua eu estou colocando as pessoas dentro dos ônibus tá sem um lockdown então a impressão que eu fico é que passaram a mensagem subliminar que tudo isso era meio balela era para inglês ver e que as pessoas, então, com menos consciência sanitária, com mais dificuldade, foram para a rua, tá certo? O é, que foi mais que perguntaram? Acho que, acho que foi isso, né? Acho que... Não sei se tem alguma outra pergunta. Deixa eu, tem mais uma aqui, deixa eu ver se, se ficou alguma para trás. Ah, tem uma da Guida, você respondeu a primeira da Guida... E a ah, 3... da Associação Médica Brasileira. Tá. Então, infelizmente, a categoria médica, esse dia eu estava vendo um, um artigo muito interessante, concordo plenamente com ele, que assim, a gente sempre tem uma certa aura assim, de sobre os médicos, são muito poderosos, são pessoas brilhantes, inteligentes, assim, não é verdade, são pessoas que estudaram muito para entrar no vestibular de medicina, de fato, tem que estudar muito, muito, muito, muito. Eu me lembro quando eu fiz, meu filho fez medicina, faz medicina. um que está fazendo, o outro fez medicina. Então, precisa ralar muito. E a maior parte dos médicos que estão na faculdade hoje são de uma elite financeira, são filhos de médicos, não médicos da saúde pública, médicos do consultório particular, que ganham 100, 200 mil reais por mês. São filhos de juízes, são filhos de, dessa elite financeira e empresarial que pagaram cursinhos... De excelente qualidade. Ou seja, não, não, não dá para pensar que é uma elite intelectual. Sinto muito, não são. Eu, é, eu nunca vi tão uma falta de pensamento crítico, tá certo? Como nas faculdades de medicinas que eu circulei, que eu vi. Olha, eu vou, falar, vou lembrando de coisas. É, eu sou de uma época que não tinha negro em faculdade. A minha turma tinha um único pardo de pele um pouco mais escura, mais escura que a minha, talvez como Adriano, um pouco... Mas assim, negro, preto, não tinha nenhum, nenhum, nenhum. Não tinha, por que, que não tinha? Porque não tinha a chance de ter. Hoje, a, a, eu dava aula para o primeiro ano e ficava, fiquei feliz quando uma, a única turma que eu acompanhei, depois do... que tinha quase, na época, uns 30% de negros, na, e eram as pessoas mais politizadas. São as pessoas que vieram da periferia, dos cursinhos que os prepararam, tá certo? Porque é, essa convivência, essa consciência de classe que eles tinham, fazia com que tivessem um pensamento crítico muito superior ao dos brancos daquela sala. Sem nenhum exagero, é um fato real. Hoje parece que a Unicamp está com quase 50% ou mais de negros nas várias turmas, inclusive de medicina, o que me parece um fato absolutamente positivo para trazer essa consciência crítica, esse pensamento crítico para dentro das escolas. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que não me surpreende que a Associação Médica Brasileira, a Associação, sei lá do que, dos infectologistas, etc., é ficar se defendendo a, a cloroquina. A grande maioria dos médicos, a grande maioria, dos mas uma grande porcentagem dos médicos, talvez muito mais que os 30% que hoje acompanham o Bolsonaro, são bolsonaristas, são negacionistas da ciência, tá certo? Então, isso faz com que o AMB também seguisse esse, para quem não sabe, a Associação Médica Brasileira. Mas as evidências são tão fortes hoje, as mortes em municípios, inclusive, que adotaram o tal do tratamento precoce, está na média maior do que de outros municípios, em Santa Catarina tem muitos desses municípios, que caiu a ficha. Não dá mais para não defender o, o isolamento social, para não defender, e não defender o uso de máscara, e, não defender, e parar de defender o uso de tratamentos absolutamente é, comprovados, que não funcionam. Então, assim, é, eu acho que Vou exagerar, estão com medo de serem chamados de genocidas como o Bolsonaro tem sido, a ficha acho que vai um pouco nessa direção, não mudou de direção, são as mesmas pessoas, mas atualmente, recentemente, acho que espesou 500, mais de 500 pessoas da elite aí assinaram uma carta, é, a carta, conclamando a tomar mais consciência da ciência, etc, isso deve ter afetado esses médicos, acho que é isso que resultou, mas assim me surpreende mais ter tomado essa posição do que não ter tomado antes. Não ter tomado antes cai nessa falta de espírito crítico que, infelizmente, acomete a nossa burguesia médica. Sim, Gente, é para estudar. Eu vou me estendendo peraí que eu já paro de falar. Na aqui na São Lopô do Mandique, se não me engano, são 13 mil reais por mês, é igual salário do médico da prefeitura 36 horas. Salário parecido, médico até um pouco menor. Então, do ponto de vista econômico, vale mais a pena, se eu quisesse trabalhar no SUS, médico, vou trabalhar no SUS. Era, do ponto de vista econômico, vale mais a pena pegar esse dinheiro, os 13 mil, colocar todo mês numa aplicação qualquer e nem fazer medicina, tá certo? Então, é impossível que um médico desse venha um dia trabalhar no SUS. Impossível, simplesmente impossível, não tem sentido. A não ser que seja missionário, que tenha uma iluminação divina, qualquer coisa desse tipo. Então, eu diria assim a Guida me surpreende mais terem tomado essa posição hoje do que não ter tomado no, no passado acho que é isso legal Roberto, é, tem uma sugestão aqui da Wanda fazer uma roda com o Douglas que teve hoje numa live com a Guida na Câmara, tá anotado Wanda, vamos organizar isso, foi muito boa realmente a live é... Ah, foi sobre racismo, né? Isso, dia 21 foi, é o Dia Internacional da Eliminação da Desigualdade Racial. Foi no domingo, né? Isso. E a live de hoje é, foi alusiva a esse tema que a Guida organizou. Foi muito legal, realmente, Está anotada aqui a sugestão da Wanda. Sempre muito propositiva. E tem uma última pergunta aqui do Ronaldo Hipólito, que eu vou colocar aqui. Uh que é a seguinte, Roberto, nos termos, nós, nós temos a porcentagem de pessoas que morrem de COVID em relação à classe social, A, B, C, D e E, e por região geográfica de Campinas. É uma pergunta interessante, e Sim. inclusive pode fazer um, aproveitar e fazer uma comparação, Roberto, sobre o sistema público e o sistema privado também. Vamos lá. Então, é, nós não temos o número por classe social, A, B, C, D e E, mas temos por regiões de Campinas, o que dá uma inferência por classe social. Eu não estou com os números na cabeça, mas posso afirmar que a mortalidade e o número de casos nas regiões mais pobres de Campinas foi muito superior, três vezes mais, se eu não me engano, às mortes nas regiões como Sousas, que eu moro, e outras regiões mais nobres nobres, entre aspas, da cidade de, de Campinas, bem superior. Eu posso até depois pegar esse número e publicá-lo, botar em algum, algum lugar, tá certo? E o mais interessante, interessante do ponto de vista negativo, é que a doença fez um processo de migração das regiões mais ricas para as regiões mais pobres. Os dois primeiros casos, o esse de São Paulo e o de Campinas, o de Campinas era, era uma aluna da medicina da São Leopoldo Mandic, uma dessas que paga 13 mil reais por mês, que foi numa festa chiquésima lá no sul da Bahia e trouxe o vírus para a cidade. Não está querendo culpá-la, pelo amor de Deus, mas estou dizendo só que é da, como é que o vírus circula. Daí em diante foram, foi migrando, pegando inicialmente as pessoas que moram nesses bairros mais ricos, até chegar nas populações mais pobres. É muito engraçado, é muito interessante, do ponto de vista epidemiológico, o percurso que o vírus faz. Dá para mapear isso? A Prefeitura, a Secretaria, inclusive, tem os mapas, e como vai diminuindo aqui e aumentando lá, diminuindo aqui e aumentando lá, a migração importante dos vírus para esses bairros mais pobres. Em São Paulo está escancarado pela quantidade de pessoas, e como tem um sistema de estatística mais adequado, um sistema de vigilância melhor, sim, em Paraisópolis, o número de óbitos na favela Paraisópolis foi oito vezes maior, se eu não me engano, os números podem estar tem que olha, checar os números, então não acreditem muito nesses muito que eu estou dizendo, mas a proporção deve ser perto dessa, do que no bairro do, como é que chama lá, no um bairro chique de São Paulo. Teve mais óbito do bairro chique, que tem mais, não, muito mais óbito, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos na, na favela de Paraisópolis, do que nesse bairro, e a doença começou nesse bairro que eu estou querendo comparar, foi migrando, migrando, migrando, até chegar em Paraisópolis. Aqui em Campinas, o, o retrato epidemiológico é o mesmo, então, a gente diz assim, que o vírus é democrático. Não é, não é, tá certo? O vírus é elitoso, até pega as pessoas da elite, mas prefere matar os de sempre, os pobres, os pretos, aqueles que moram na periferia. Campinas tem mais ou menos, depende do que você chama, de, de que indicado, de que você diz, de que números você dá para fazer o corte, de 150 mil a 300 mil pessoas é, morando em áreas muito vulneráveis. Nós do Conselho sempre recomendamos que a saúde devia ter tido um olhar mais especial para essas regiões. Fazer equidade, mais para quem tem menos, para quem pode menos. Nunca foi feito. De tal maneira que a mortalidade foi maior nessas áreas e o número de casos proporcionalmente foi maior nessas áreas. Que áreas são essas? É o fundão lá do Distrito Sul, como a gente chama, lá perto do, do aeroporto de Viracopos, no entorno do Viracopos, é um pedaço grande do Ouro Verde, um pedaço grande do, do Campo Grande e mais alguns pedaços aqui, mais no, no lado leste, no, na cidade. É São Marcos, Santa Mônica, essa, essas regiões. Então, respondendo ao Hipólito, não tem por classe social, assim explícita, mas tem por regiões de vulnerabilidade da cidade e eu posso afirmar com certeza que foi pior nessas regiões de, de alta vulnerabilidade, tá certo? É, Campinas, não sei por que cargas d'água não consegue fazer essa divisão racial, as pessoas não preenchem, tem a ver com racismo estrutural, não vão atrás, então nós não temos a, a mortalidade, eu tenho, mas tá, os números são, se diz, não confiáveis, não porque a Prefeitura esteja mentindo, mas porque a, o sistema de coleta de dados não é adequado, por racialidade, eu gostaria muito de saber. Em São Paulo também está muito claro que os pretos morreram mais do que o, os brancos. São coisas que estão muito evidentes na, na pandemia. Legal. Bom, acho que é isso que tínhamos para hoje. Nós estamos encerrando aqui, temos mais cinco minutinhos. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, visitem o site do CCV, www.ccv.org.br, os cursos que já começaram, os que vão começar no mês que vem e no seguinte, estão todos disponíveis lá para matrícula, faça sua matrícula, o Ronaldo Hipólito agradecendo, a Guida, a Banda Conte, o pessoal curtiu bastante essa live, e mais uma vez, tentando as pessoas é, a ficarem em casa e, e sabendo que Ficar em casa nesse momento significa que esse impacto a gente vai começar a sentir lá na frente, né, Roberto? Não é algo Sim, com certeza. Que, né? Então, a gente precisa, nesse momento, fazer isolamento social e cobrar do, dos governos que, que decretem o um lockdown, mas se não decretar, que a gente faça a nossa parte. Por isso, estamos aqui fazendo essa roda, cada um na sua casa, a tecnologia nos permite isso e para um dia no futuro a gente se organize e volte a fazer presencialmente. E eu acho que essa altura do campeonato, aquela ideia que muitos tinham de que é, havia uma contradição entre cuidar da economia e, e salvar as vidas, né? Isso meio que ficou superado, eu acho que os setores do capital aí é que têm um mínimo de noção, que não são muito estúpidos, enxergaram que o Bolsonaro está dando prejuízo para eles, né? Porque... É, se a gente fizesse um lockdown bem feito, aliviava o, o sistema e a gente abria, com controle, com responsabilidade, abria na, na sequência, né? E nós estamos numa situação... Tem gente fazendo lockdown é, individual, entre aspas, né? Desde o começo, eu, por exemplo, estou tomando todas os, as medidas possíveis, né? Só, só em última necessidade para comprar comida ou ir à farmácia, eu saio. E... Mas é isso, enfim, agora, isso precisa ser organizado pelo Estado, né? A gente só, nossa postura individual não resolve, né? E seja porque a gente precisa custear o isolamento de quem não tem condição financeira para fazer, né? Seja porque a gente, o governante tem que dar o exemplo e tem que ter um planejamento minimamente centralizado, né? sim é isso. Então, Roberto, se você quiser fazer aí sua, suas seu comentário final e, e dar uma boa noite, fique à vontade que a gente está quase encerrando aqui. Não, é mais agradecer, de fato, a oportunidade de poder discutir essas coisas, assim, é, como ativista da saúde pública, a gente mais quer que a saúde dê certo, a gente quer que aconteça o lockdown, então, se a gente puder contribuir para convencer os nossos governantes, a gente faz esse esforço. Agradecer muito a presença das pessoas, da Wanda, da Guida, do Ronaldo, tá certo? É, e dizer que é sempre um prazer estar aqui é, precisando, convidando, estarei de volta. E gostei muito da ideia do debate aí com... Como é que ele chama? Com... Sérgio Albergaria. Com Sérgio Albergaria e com o outro que discutir o racismo. Assim, para mim, a questão do racismo, a questão do feminismo, está na ordem do dia. Assim, se a gente não superar isso, a gente não vai ter uma sociedade socialista. Não existe, do meu ponto de vista, sociedade socialista escorada num racismo estrutural que nos pega a todos, etc. Então, muito obrigado e vou esperar por esse debate para poder assistir. Os dois, tanto do Albergaria quanto sobre o racismo. Muito legal. legal. Uma boa noite. Então é isso. É, a gente recomenda que todo mundo siga aí as orientações, as recomendações sanitárias. E, e, mas a gente, eu pelo menos, estou louco para assistir algum, me informar agora sobre a suspeição do Moro, porque a gente está... também. Né? É isso aí. A gente está está querendo entrar nas comemorações que eu estou vendo que nas redes sociais o, o povo está festejando, né? Merece então, festejar. Vamos lá, terça-feira que vem, 19 horas, estaremos de volta aqui com mais uma roda de conversa, ao vivo, pelo Facebook do Centro Cultural Esperança Vermelha. A gente agradece mais uma vez a presença ilustre aqui desse velho convidado que já é da casa, que é o Roberto Maia. Estamos à disposição do Conselho de Saúde, viu? Qualquer necessidade, estamos por aqui. E a gente volta semana que vem. Abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.